Olá meus amigos e minhas amigas, vocês que estão chegando no canal pela primeira vez, vocês estão acabando de acessar o canal aí, Robson do Zé gente, ok? Muita gente está acostumado em visitar o canal José Maria Lima, que também é meu, de construção, mas aqui é minha cozinha gente, aqui a gente está montando aqui para os domingos a gente fazer umas receitinhas típicas do Nordeste, olha só gente, aqui eu hoje vou, vamos, nós vamos aqui presenciar uma receita legal, aonde eu vou fazer uma canjica, gente, uma canjica, eu vou fazer a minha própria receita, muito tempo no norte a gente, a gente participava de muitas comidas típicas, e eu hoje, vou fazer essa canjica, eu vou usar aqui, gente, vou usar aqui, um quilo de milho, milho pra canjica, já preparadinho, ok? Aqui eu vou usar meio quilo de amendoim, gente, amendoim cru, eu vou eu vou torrar ele ainda, vou usar aqui um coco ou dois vamos ver o que, que vai ser preciso, vou ralar ele vou entendeu, e aqui no, aqui no, nós vamos usar aqui dois, duas caixinhas de leite condensado, gente. mas se você não tiver o leite condensado, pode fazer com açúcar, aqui eu vou fazer tipo uma calda com esse coco eu vou fazer, eu vou queimar esse coco no açúcar e depois a gente vai juntar aqui nesse milho primeiramente eu vou cozinhar o milho Lembrando, esse milho eu já coloquei de molho Eu coloquei ontem um à noite, tem mais de 12 horas Agora já é quase meio dia, então desde ontem um à noite Que ele está de molho, para quê? Para facilitar o nosso cozimento No final, gente, eu vou dar um toque com o cravo, gente Então aqui o fogo já está preparado, já está aceso Eu vou pôr o meu milho aqui Lembrando, eu vou cozinhar só com água esse milho Até ficar legal Depois de é molinho é que eu vou começar a acrescentar o leite E os ingredientes, ok? Ok então vamos lá, vou pôr aqui uma parte. Eu acho que vai dar para mim cozinhar todinho, ó. Ficou, não ficou muito cheia, ok? E vamos que vamos. Ficou assim, ó. vou mostrar aqui um, um pouco mais, mais, mais de perto aqui, ó. Então, ó. a carne colocou no fogo. Lembrando, gente, aqui não tem um tempo determinado. Você vai pôr água, que nem eu vou cobrir aqui o milho, vai. E quando você vê que passar um tempo... Antes de secar a água, você vai abrir, vai ver se o milho tá legal, se tá... tem que deixar o milho bem molinho, ok? Aí não tem um tempo que conforme for o seu milho. O meu tá de molho, então eu vou ver depois, eu falo mais ou menos quantos minutos eu deixei aqui para esse milho ficar no ponto, tá bom? Então eu vou fechar aqui agora a panela e vamos jogar lenha aqui, gente, aqui no fogão. Porque o que, é que acontece? Se eu marcar uma hora, entendeu? Pode ser que aí não seja... Você que vai fazer no fogão convencional, gente... É diferente. Essa, essa tampinha aqui, gente, é da outra panela. Deixa eu buscar lá. <risos> Erro de gravação, gente, ó. Porra, a tampa de outra panela. Na pressa, ó. Não, não é essa tampa aqui. Deixa eu pegar outra. Então é assim, gente. O que é que acontece? Como é que no fogão lento, né? tudo depende do fogo que vai aqui. Se você usar um fogão industrial, é lógico que o seu milho vai cozinhar mais rápido. Se você usar no fogo baixo, um, um fogão convencional... Ok, da sua cozinha, pode ser que demore mais, tá bom? Agora aqui eu fui lá e já peguei a panela certa, a tampa certa, então assim, vamos deixar, vamos jogar fogo agora. E agora, gente, eu vou preparar logo o amendoim, vou torrar para poder ir mais rápido, certo? Um fogo até legal, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar essa panela aqui para trás. Por que, gente? Olha, eu vou passar ela pra cá, de, deixar ela aqui. E aqui eu já vou fazer o nosso amendoim, gente. Pra mim, preparando a parte de amendoim legalzinho. quando terminar, tá tudo pronto já. Aqui eu coloquei aqui o meu disco de arado. Aqui a gente colocou aqui o, o nosso amendoim. Vamos dar uma torradinha aqui já. O galinho está cantando lá, gente. Maravilha. É. Então aqui a gente vai torrar ele, tá bom? Tá bem torradinho a gente vai fazer aqui a nossa paçoquinha de amendoim e depois vamos, a, vamos fazer uma pasta, entendeu? A pasta de amendoim para nós pôr dentro do, da nossa canjica após pronta. A vantagem do fogo na lenha toca torra rapidinho só temos cuidado para não queimar certo tem que mexer rapidamente aí eu vou fazer isso aqui enquanto eu preparo aqui o nosso amendoim depois eu vou fazer a pasta aí eu retorno o fogo aqui para o retorno aqui a panela para o fogo um pouco mais alto e vamos e vamos fazendo aí pra, bonitinho. Tem que ter cuidado que isso aqui é muito liso, aí ele corre fácil, olha, aí para não derramar. Olha só, então agora nós vamos preparar aqui o nosso coco. Nós vamos ralar ele aqui. O que é que acontece? O coco, todos sabem que ele vem com três olhinhos aqui. Então você vai procurar o maior. Para poder furar, ó. encontrei o maiorzinho, você vai fazer um buraquinho aqui, ó com a faca, tem tempo ter que dar com as mãos, certo? O coco quando está bem madurinho, você balança ele e você vê a água chacoalhar, certo? Se não tiver água no coco, não compre não, que não tá bom. Ó, estamos tirando aqui a água do coco. Agora aqui, ó, com, com o gumbum do facão para cima, ó. ó. Ó, com o gumbum do facão para cima, você vai aqui no meio do coco, ó. Você fecha o aqui a saída aqui que você atirou, o ar não sai ó e, e vai só aqui ó, com o gum para cima, hein? Aqui para ir mais rápido eu vou nesse ralo, que eu quero deixar deixar uns pedacinho maior. Então o que é que acontece? Aqui eu vou tirar o corpo, então aqui eu vou tirar toda essa casquinha dele aqui ó, bonitinho. Hum. Agora vamos fazer a nossa paçoquinha, gente. Aqui, ó, já fiz a paçoquinha. Aí o que é que acontece? Se eu pôr direto no, no milho quente, vai empelotar. Então já, já vou fazer a nossa, a, a nossa calda, entendeu? Olha só, então aqui agora eu vou pôr um pouco de leite. tá quando eu pôr dentro da, da, do milho cozido... Já tá típico tipo, a calda, né? Não vai açúcar, eu falo calda porque Mingau, calda aí, ó Então vou pôr aqui e vou bater para poder ficar legal leite para me pôr dentro do meu milho quando estiver é pronto. Agora eu vou ali, o milho já está legal, já abri uma vez, agora eu vou ver como é que tá lá, eu creio que já está muito bom, eu creio que já está no ponto. Olha só, o milho já está pronto, agora eu vou transferir para outra panela para poder ficar mais fácil para a gente pôr os ingredientes. Olha só, na própria panela que estava o, o milho com, cozinhando, eu vou pôr o leite para esquentar um pouco. Para quando eu pôr esse leite, ele, ele não dá choque térmico no milho. Tá bom? Então vamos esquentar um pouco lá. Só, es, só, só amornar um pouquinho, tá bom? Olha só, então aqui com fogo baixo, eu vou pôr aqui a panela. Como o leite aqui já está morno, então eu vou só virar aqui dentro aqui ó, um pouco só, pra não não muito olha só gente, que lindo, bem, o, o, bem cozidinho, isso aqui é um quilo de milho, certo? Agora aqui ó, já tá um pouco quente aqui, então eu vou adicionar aqui ó, só aquela calda de, de amendoim que eu tinha feito? Então eu vou, eu vou mexer, vou pondo e vou, vou mexendo, ok? Legal! Aí aqui você vai adicionando aqui os ingredientes. Aí você vai pôr. você quer um pouco mais firme, mais grosso, ou, ou mais, mais fininho, você que escolhe, tá bom? Olha como rende é bastante. É uma receita, não é muito cara não. Depois eu passo quanto que eu gastei, mais ou menos. Vou gastar mais ou menos 2 litros de leite, 1 um kg de milho, meio kg de amendoim, duas latinhas de leite condensado e... Um, dois cocos, um coco e meio, porque sobrou um pouquinho ainda, e legal, tá bom? Agora eu vou adicionar o coco, uso na mesma colher, gente, pra não sujar muito, né, ó. Então a bacia depois vai, vai olha, olha, entendeu, Vou usar a mesma colher, porque senão vai sujar muita vasilha E aqui a minha cozinha é improvisada, eu não tenho, a minha cozinha tá ainda em, em, em construção. Olha só, olha que maravilha, gente, isso aí, ó. Isso vai ser uma delícia, ó. Agora, gente, pra ser mais rápido, eu vou pôr com a própria caixinha mesmo. O legal é que eu tinha exposto num copo, né? Numa, numa vasilha. Mas aqui também, para não sujar a vasilha, eu já vou adicionar aqui diretamente. Isso aqui, gente, é opcional. Entendeu? Eu conheço desde novinho que eu vejo que toda canjica que eu via, as pessoas colocaram cravo para dar um, um saborzinho, certo? Mas aqui, se você não quiser pôr um pouquinho de cravo, eu vou pôr um pouquinho, certo? Muito legal mesmo. Então aqui é só... Agora eu vou ferver, certo? Agora eu vou jogar mais lenha, que é para dar uma... Vamos lá ferver o, o leite condensado. Entendeu? Dá uma frevidinha nos temperos. Vou cozinhar um pouco esse coco que eu coloquei. Esse amendoim já tá, tá bem torradinho, então vamos que vamos. Olha só, minha gente. Então agora eu vou aquecer o fogo novamente. Olha o tanto que rendeu aí. Ó. Rendeu bastante. Aqui dá Para umas 30 pessoas. Então tá legal. Então não é uma receita muito cara, né? Dá trabalho, hein? Olha só, em outra panelinha O coco que sobrou dos dois cocos Eu ralei e vou pôr aqui dentro Dá uma aqui umas, umas Duas xícaras de coco E eu vou fazer aqui Tipo um, um coco queimado com açúcar, gente Não vou queimar o coco, mas vou fazer Deixar ele dourar bem Pra mim poder pôr Então aqui eu vou pôr aqui umas, um pouco de açúcar E vamos mexer lá Pra ficar legal isso aqui. Olha só. Então aqui eu vou, vou, vou fazer tipo com a calda. E vou... Tipo, tipo um coco queimado. Só que não pode queimar. Tem que mexer rapidinho. Vai, mexe bem. Ó, você vai mexendo aqui. ó. A minha esposa falou que primeiro eu tinha que caramelizar primeiro açúcar. Pra depois pôr o coco dentro. Mas... Isso aqui é uma invenção minha. Eu nunca tinha feito isso aqui. Entendeu? pôr tudo junto aqui, para dar uma torrada nesse coco com açúcar mas tá ficando bom olha só, então eu fiz aqui, ó tipo uma cocada, certo? se você quiser fazer primeiro o caramelo para depois pôr o coco, fica mais fácil Olha, ó, então eu consegui fazer aqui o que é que acontece? Então aqui, ó já tá bem legal, né? o que é que acontece? então aqui, agora eu vou, vou, vou fazer isso aqui, ó ó, vou... Opa. isso aqui ó vou por baixo daqui ó tá muito quente porque eu não vou misturar tudo não vou, vou fazer de, de, de dois jeitos para ver se o pessoal aí ó vou pegar esse aqui ó para ver se o pessoal vai vai aprovar pois então gente agora aqui eu vou fazer a, a, aqui a transferência para fazer uma só aqui ó Olha só que maravilha, gente. Muito bom mesmo aqui, ó. Isso aqui... Essa ficou especial, hein? Olha só. Então... Olha só, gente. Olha como ficou isso aqui, ó. Ficou bem escurinha. Porque eu queimei o açúcar com coco depois. Olha só. Legal. Ficou aqui uns pedacinhos de coco, ó. Esse coco aqui eu deixei um pouco maior. Entendeu, Deixei uns, uns cubinhos de coco legal. Olha só como é que ficou isso aqui. Então, gente, lá vai agora o que eu gastei aqui. Só que assim, o açúcar e o leite condensado, você vai usar a gosto, ok? Então, vamos ver aqui. Eu gastei aqui, ó, duas xícaras de açúcar, dois cocos, duas caixinhas de leite condensado, gastei dois pacotes de canjica, de milho para canjica de 500 gramas, um pacote de amendoim de 500 gramas, e gastei mais ou menos também um, uns 5 ou 6 cravos, tá bom? E 2 litros de leite, 2 caixinhas de leite. Lembrando, gente, que o açúcar, o açúcar, o leite é a gosto. Se você quiser deixar mais cremosinho, ok, eu gastei 2 litros de leite e ficou assim cremosinha Se você quiser pôr mais leite, você põe. Se você quiser pôr mais açúcar, você põe. Menos açúcar, você põe. tô falando o que eu gastei aqui, ok? Legal. Pois então, meus amigos, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, gente... Deixe o seu like, se inscreve no canal. Se calça, se inscrever, gente, ativa o sininho para todos os vídeos cair também para vocês. Se vocês agora for ativar o sininho, vocês têm que ver que quando você tocar no sininho, vai aparecer três sininhos para vocês. Lá em cima vai ter receber todas as notificações. Se caso você quiser receber todas as notificações do meu canal, é só clicar lá, tá, tá bom? Gente, esses pedacinhos que você viram aqui, é o que é que acontece? O coco, ele vira uma cocadinha, gente. Fica, ele cristaliza os pedacinhos de coco com açúcar. E quando você está degustando, você... Aí, vo, aí você vê o sabor do coco queimadinho com a cocada. Gente, eu nunca vi uma, Isso aqui foi uma experiência que eu fiz agora, nunca tinha visto nada igual. Espetacular! Se você quiser um pouquinho mais fino, põe um pouco mais de leite, ok? Ok? Um forte abraço, ficamos por aqui. Fui, tchau, tchau. Rob do Zé com vocês. Fui.